Bem, bota a carinha. Nossa. Nossa. Nossa! Mais um, mais um pra consagrar, vai! Nossa, olha esse round, olha esse round da Mestria, olha, olha esse round! Puta que pariu, velho! Eu só dei uma bala, eu matei quatro com quatro balas, só HS, velho! Que isso! É muito forte! O cara com 10 de vida, vamos pra B de novo! Tem um forte! Show aqui, show pega. Tira Pega, pega! Troca, troca, troca, troca, troca. Tô com 10 de vida, pega ele! Jesus amado, bata vocês não pegam cara, ele! Velho, bata, Beleza! Nossa, vocês são é muito ruins, parei! Ah, puxou. Boa, tem mais um B, velho. Né? Boa B9. Que isso? já tem um B já. Mano. Já foi. Black Meu Deus! Ah. Caramba, tá ajudado no sapão, velho, vamos ser sapão aí banco pra comer? Três bomb, um peguei, bomb Mais um já foi Tá, tá um de HP, mano, um sapão, um de HP mesmo Tá sim. Mais um já foi de HP, um de HP, um né? Último na B Onde ele tava? Ah, o sapão Tá bom, não tá, <risos> tá bom seguir, tá bom seguir <risos> Ah, tô nega. Né? o deles. Tem pra boca do meio aqui. Mais uma, agora. Peguei é, os dois. Yeah, pô. tá em live, chopeiro? Tô não, tô não. Faço mais live não. Por quê? Cara, os cara só me hateiam. Não dá não, velho. Por quê, velho? Tá não sei, you? pô. Sei lá, mano. O povo tá me odiando. Pra que que eu vou abrir? Aonde que o povo tá te odiando? Você não viu lá? Eu abri a live os caras ficavam me xingando só Aonde? No chat isso? No chat Tá certo tá, Pra que que eu vou fazer live então Mas por que que tão xingando? Não, não sei, sei, sei. sei velho. não sei Do, não nada? Sei. Só do, do nada. nada? Sim, do nada? Será que não é por causa daquele bagulho do livro <risos> lá, velho? <véio>? Do livro? F**** <risos> <Tava risos> oh. Ah, do b**** Mas <risos> <risos> <risos> é, por que, que é, eles iam me lá. xingar? Sei, sei da, lá. Dergado? De gringo, velho, hoje em dia. Não, mas era BR mesmo, velho. Sei lá, então. Véio. Não É foda, mas tá de boa, vamos jogar. Essa vai ser a minha melhor figarice. Ah! O cara vai fazer coleção de Zeus. <risos> Não é possível, velho. Falar da nova Coca-Cola, litraço de 4 Você é. não entendeu ainda? Litraço Litraço de Ah, tá falando de... Entendi <risos> o Cara, é fogo, né? Os cara falou que a tua live caiu aqui, viu? Mas agora tem, o B, tem, o B, tem o B, tem o B, tem o B É bom que agora é eu não uma, uma, É só um, é só um, é só um E tá passar o Piru, mano Se Foda. Isso, passa ah, mesmo piru. Eles estão deixando a gente sonhar Ó oh, o Piru, ó oh, o Piru Passou mesmo Passei o Piru é aí. A faca é um é peru, bom. é isso? Oi? A faca é um peru, é isso? É verdade. Faca é um Olhem peru. Olha aí na minha tela, eu, eu tenho uma. Olha ah, meu peru. Quer ver meu peru? Olha aí. Bota seu peru aí. <risos> tá vendo aí? Tem mais um. Tinha mais um caverna, acho tá que ele Ó, pegou, pegou a arma. Tá na caverna. Tem aí, né? Quer outro? Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Tetris. Não vai ser mesmo. Morreu o Tetris. Mano, eu morri okay. pro Gui? O filho da puta tá 6/17. Me dá uma bala pra ele. cara tava é smoke. smoke. Não, amor, não dá pra servir. Você vai ter que ficar aí, bebê. Ai, tem, tem mais Beleza. Ele deixou lá na porta. <risos> três, Beleza. Morri, morri. Beleza. Starboy. Star boy. Acho que é B1 aqui Fundo, fundo, fundo, fundo embaixo baixo. Passou Por já? Passou, passando, passando. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais Faz ó Deixa eu pegar, eu, eu, eu, tá. eu pegar Isso eu eu Deus! Foda. Eu vou sair depois dessa Muito ruim, velho, tem um carroça Não é ruim, latinho Mano, e meu medo de Nossa. tomar de costa pra liga, véi Ô, oh, véi, o oh, Luiz 3x0 já, mano <risos> Mano <risos> Tá muito difícil matar esse cara, véi Tá louco Tem aqui, tem aqui vindo aqui no quebrado Tem aqui no love Eu tava aqui na frente no quebrado O oh, New é isso? Acho que foi em cima da caixa Sim, Mano, que porra foi essa? É faca. Puxa, ah, ah, no... <risos> ah, é olha. Não, não, Na moral, o que, que é isso? Você não foi um taser, não, tio. É, é isso aí. O oh, cara Mano, eu tava cara, eu lançou de lançou com... arpão, de... velho. Lá na. oh, <risos> eu acho isso, Esse cara é. muito... foi em casa. Esse foi o melhor round da história, velho. <risos> <risos> o ele não fez nada. Ele <risos> não fez nada. o na aí, Se passar despercebido, não vejo. rapaziada. Tem uns três campo, né? Fundo nada por enquanto. Peguei vale, vale. Ajuda ele ligar. Ah, o cara me deu uma bala no ar. Essa é boa pra vocês, e o que quiser fazer aí nos campeonatos...